Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E hoje é, eu estou fazendo esse vídeo que eu quero falar como você pode ranquear vídeos é, no YouTube tá e, Porém antes, se você ainda não é inscrito, né, então eu peço que você possa se inscrever, compartilhar com seus amigos E lógico, como você vai gostar desse vídeo que você possa então dar o seu like. É, então, o objetivo desse vídeo é falar para você. Eu vou fazer aqui é, uma série, tá, de vídeos de é, como você ranquear um, um vídeo no YouTube, né? E para isso você precisa de algumas técnicas, né? técnicas essas que eu demorei um tempo para poder entender como que funciona o mecanismo é, do youtube né e eu tive que fazer cursos né para poder entender o mecanismo do youtube e eu quero aqui indicar a você recomendar a você um curso que é o curso do erivelto né? é como ranquear vídeos no youtube o pulo do gato que eu vou deixar o link aqui ó na descrição do vídeo tá e clica lá que é bem legal, bem instrutivo, aprendi muita coisa com ele, né? E é um curso que realmente vale muito a pena, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês é, alguma coisa é, relacionado a como ranquear os vídeos. Eu vou começar bem do começo mesmo, tá? É, a primeira coisa que você tem que entender é que o YouTube ele é um praticamente ele é um eu não diria rede social, muita gente chama o YouTube de rede social, mas na verdade não é, né? Mas é uma grande comunidade, onde lá se insere, é, são inseridos, né, vídeos diariamente, que saem é, por minuto, né? muito vídeo que entra no YouTube. E para isso, é, para que os seus vídeos né, sejam vistos e os seus vídeos sejam compartilhados, é muito importante você dar caminhos... Né, você fazer caminhos para que o robô do YouTube entenda aquilo que você quer dizer tá? E para isso você usa de mecanismos né, Mecanismos próprios para isso, existem inúmeras ferramentas né, Mas basicamente você tem que mostrar o caminho ao, ao, ao robô do YouTube que senão você não, ele nunca vai te mostrar ou indicar o caminho do seu vídeo aquelas pessoas por isso que são destinadas palavras-chave para este vídeo né? e você tem que saber determinar tanto no, no já no título do seu vídeo né? quanto no corpo da sua descrição você fazer uma boa descrição um bom título uma boa descrição né? e é, tags tá? porque este é o segredo Uh, do vídeo bem ranqueado, tags é, ali que indiquem o caminho. Eu já Agora, existe, eu já vi vídeos sem tag alguma é, atingirem 1 um milhão, 2 milhões. Eu já vi vídeo com 5 milhões sem uma única tag. É, por algum motivo, o, o robô do YouTube entendeu que aquele vídeo tinha alguma mensagem a ser passada e resolveu indicar aquele vídeo, né? Então pode acontecer, pode acontecer, mas é, não é toda hora que vai acontecer isso, tá? Então você tem que indicar, para você ranquear o seu vídeo é, de maneira é, inteligente, é, então você tem que ter uma boa, é, um bom título uma boa descrição e uma, um bom conjunto de palavras-chave chamada TAGS porque aí você vai indicar ao, ao robô do youtube é, o caminho que ele vai ter para indicar o seu vídeo às pessoas que estão procurando aquele tipo de assunto tá? então este é o primeiro vídeo, tá? calma que nós vamos explorar mais o assunto eu vou tratar muito mais clareza isso para você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, né? E dê aquele like para fortalecer o canal, tá bom? É, e se você quer saber mais para ranquear vídeos no YouTube, como você consegue isso de maneira é, muito simples, né? Não fácil, tá? Não fácil, mas simples. É, vou deixar aqui ó, na descrição o link do curso do Erivelto é, Ranqueamento de vídeos, o pulo do gato um grande abraço a todos e até mais